Estamos aqui, beleza, 2 de dezembro, 4 da tarde, no horário de Brasília, para uma conversa com a Camila Volker e com a Ana de Fiore, e é, representando o Centro de Humanidades Digitais, eu e Ian Marino estou aqui, e a Amanda Montesino também. A Amanda vai tocar essa entrevista com as duas coordenadoras, organizadoras e realizadoras da iniciativa As Martins da Pandemia. Já, desde já eu agradeço muito a presença de vocês, e antes de passar a palavra para a Amanda, Pediria, Camila e Ana, se vocês puderem, para se apresentarem brevemente, cada uma de vocês. Pode ser uma apresentação mais profissional, institucional ou mais pessoal e profunda, depende do humor de vocês, tá certo? Mas muito obrigado pela presença de vocês antes de mais nada. Bom, eu vou começar. Obrigada pelo convite, Amanda e Ian. A gente fica muito honrada, muito feliz que vocês tenham encontrado né? O nosso projeto e interessado pela proposta. É, como vocês falaram, meu nome é Ana Letícia de Fiore, eu sou graduada, bacharel licenciada, mestre e doutora em antropologia social pela Universidade de São Paulo e professora de antropologia no curso de ciências sociais da Universidade Federal do Acre é, desde 2019. Né? Cheguei aqui alguns meses antes da pandemia e tive, assim, Pouca oportunidade de abrir um campo de pesquisa aqui, de ter muito relacionamento com os estudantes e as estudantes antes que as nossas aulas presenciais fossem interrompidas. Mas, assim, só trabalho com antropologia urbana, trabalho com memória, narrativa e identidade desde a graduação, com temas que atravessam a minha pesquisa. E é, no núcleo de antropologia urbana, que é onde eu desenvolvi muitos dos meus trabalhos, a gente já tem uma experiência de longa duração é, de compartilhamento de cadernos de campo coletivo, de registros virtuais, assim, por diferentes métodos, é, repositórios online, é, blogs, então, alguma coisa dessa experiência prévia a gente trouxe para esse trabalho, mas a gente vai ter a oportunidade de falar isso mais para frente. E acho que é isso, por enquanto. Então, boa tarde, gente, obrigada pelo convite. É, meu nome é Camila Volker, é, eu sou graduada em letras, sou bacharel em letras, língua latina pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou mestre em teoria literária pela UFMG também, e sou doutora em teoria literária pela Universidade Federal de Santa Catarina. É, eu já moro no Acre há alguns anos, e desde 2009, e sou professora na UFAC, é, em diferentes níveis de contrato, desde 2017. É, as minhas pesquisas e os meus trabalhos, de forma tangencial, encontram o que, que a gente trabalhou no projeto, é, que, da minha parte, assim especificamente, veio... Por, bom, sei lá, porque eu sou mãe e estava sofrendo na pandemia, comecei a conversar com a Ana, não sei o que, e aí ah, veio isso, assim, mas acaba que, né, fazendo os relatos, ouvindo as pessoas, a gente vê também muitas coisas que nem, a gente nem imaginava que podem tocar também a área da teoria literária e da, da crítica literária do trabalho que a literatura envolve. É, e acho que é isso. Ótimo. Bom, então, acho que eu vou começar, acho que a Camila já é, falou um pouquinho, a Ana, mas pedi para vocês falarem um pouquinho de, de onde surgiu a ideia né, do projeto e como que vocês desenvolveram isso, enfim. Então, de, como, como, como vocês tiveram a ideia e, a partir de então, como vocês seguiram, se vocês foram atrás de, de alguma instituição para uh, ajudar mesmo no projeto, se vocês tocaram sozinhas, foram atrás uh, de graduandos, enfim, contarem um pouquinho essa experiência inicial de como começou o projeto. Não sei se você quer falar, Ana. Eu acho que a gente pode falar as duas, né, porque cada uma percorreu um caminho diferente até a gente se encontrar. É, da minha parte, as aulas foram interrompidas, nunca vou esquecer, no dia 17 de março de 2020, na, na noite anterior, eu estava dando aula, mandei os alunos e as alunas sentarem afastados, abrir os janelões, desliguei o ar-condicionado, falei, gente, daqui para frente vai ser isso, né? E aí as aulas pararam. E a gente se envolve em outros tipos de atividades, de pesquisa administrativa, da universidade. Então, a gente estava bastante ocupado, mas com muito pouco contato com as estudantes e os estudantes. É, no Núcleo de Antropologia Urbana da USP, do qual eu faço parte, o coordenador, o professor José Gleire ele tinha proposto que a gente fizesse uma espécie de diário da pandemia e fosse compartilhando, como uma espécie de autoetnografia etnografia dentro de casa, assim, o que a gente consegue espiar pelas nossas varandas, pelas nossas janelas, aquelas imagens dos cantores lá da, da Itália, das varandas, fazendo companhia para os vizinhos, estava muito forte naquele momento. E aí eu tentei buscar entre é, estudantes algumas pessoas que tivessem vontade de fazer mais ou menos a mesma coisa. Porque para mim, enquanto professora, era um exercício de prática de escrita, que é super importante, né o pessoal da graduação principalmente. De, uma, de um despertar de uma sensibilidade antropológica, de um estranhamento do cotidiano, de olhar práticas rituais, objetos, né? o que, que as noções de higiene mudavam, as noções de cuidado dentro da família, de divisão do trabalho por gênero. Eu queria assim, tentar chamar a atenção para isso. Quem atendeu o meu chamado foram 10 alunas, só mulheres, é, várias delas mães, inclusive, e era isso que elas tinham para me falar, questões de gênero e questões de maternidade. As questões que eu estava tentando chamar mais a atenção, essa coisa do perigo do contágio dos objetos, das técnicas, isso assim, não interessou muito para elas. Mas essa questão é, de ser mulher, ser mãe, de ser cuidadora é, na pandemia, isso vinha muito junto com uma, uma discussão forte sobre emoções, sobre medo, sobre tristeza, angústia... É, então, a gente estava tentando fazer essas primeiras práticas, meio de diários mesmo. E, depois eu vou passar a palavra para a Camila, mas, assim, num dado momento, a, a Camila estava conversando comigo pelo Facebook. <risos> Foi uma coisa bastante informal. E ela falou, ah, seria interessante coletar essas experiências né, de, de mulheres que não estão sendo ouvidas. Porque uma série de mulheres estavam sendo ouvidas naquele momento, mas eram mulheres escolarizadas, com bom acesso à internet... E eram essas vozes que começavam a vir com relatos da pandemia. Mas outras vozes não estavam sendo apreendidas pela, pelas redes sociais, pela internet. E, e a Camila se assim, né, manifestou sentindo falta disso. E eu lembrava do projeto do Museu da Pessoa, que é um projeto que eu gosto muito. Então, eu fui bastante inspirada pelo, pela ideia do Museu da Pessoa. E falei, ah, Camila, se a gente arrumar a gente disposta, a gente pode tentar, via redes de contatos que a gente vai produzindo, uma coisa bola de neve e tal. Caçar essas mães e tentar fazer pequenas entrevistas, que seja por WhatsApp, que seja aquilo pela, pela que elas têm na mão, assim, um celular. E acho que a gente consegue fazer isso. E, e nesse ínterim, né, ainda não se definia o retorno virtual das aulas, mas a UFAC lançou um edital de projetos de extensão que previa algumas bolsas. E que eram, assim, uma questão essencial, vital para os nossos estudantes que estavam assim, sem renda, sem assistência, sem restaurante universitário. É, né, eu, né, o curso de Ciências Sociais da UFAC é um curso noturno, então o perfil de aluno trabalhador predomina, muitos trabalhos informais, de venda de rua, essas coisas que estavam interrompidas. Então a gente né, tinha uma preocupação muito grande com as políticas de acesso e permanência dos estudantes, e ao mesmo tempo o interesse acadêmico propriamente, é, e de formação, né, de ensino. Aí a gente montou o um projeto, como eu estava coordenando um outro projeto de extensão, a gente pactuou que a Camila coordenaria esse, o assim, que eu achei ótimo, aliás, porque imprimiu um tom muito interessante para a proposta toda. Camila. Bom, acho que é um pouco isso que a Ana falou, foi uma coisa bem sem querer, né, coisas do acaso que fizeram esse projeto sair, porque... É, nesse meio tempo, uma amiga minha tinha pedido para eu revisar um, um texto dela, um relato, e eu revisei, e ela mãe é, acadêmica, né, ela é da área da física, e aí ela me mandou a chamada também do, do texto, e aí eu li a chamada de tipo, mães pesquisadoras da, da universidade, eu falei, ah, eu, eu sou uma mãe pesquisadora na universidade, padecendo da pandemia, né? E, e aí eu resolvi, até falei com ela, falei ó, oh, eu vou escrever um também. Mas foi uma sofrência, assim, momentos, é, porque além de eu estar assim completamente sem tempo, é, eu, eu não sei lá, não sabia, não sei lá, fiquei meio meio passando aperto assim com o gênero relato, né? De a gente não tá muito acostumado a expor a gente mesmo, né? Na, assim, pelo menos na academia, a gente, eu não escrevo sobre mim, não escrevo sobre outras coisas. Então, para mim foi muito difícil. Aí eu aí parei esse relato, e nesse meio tempo eu comecei, eu comecei a responder umas coisas que a Ana estava postando no Facebook. E a gente começou a conversa, saiu o edital da UFAC, que era interessante, porque realmente quatro bolsas, né? Acho que eram 400 reais até o final do ano, aí a gente, vamos, vamos, vamos, aí fizemos o projeto, é, arrumamos pessoas, né, arrumamos, acho que até mais do que quatro pessoas, é, pegamos estudantes das ciências sociais, da Letras, algum, dois voluntários, e começamos é, o projeto para ver, assim, o que, que, que ia acontecer, acho que só depois do segundo mês que a gente começou de fato a, como se diz, né, a, a execução, quer dizer, as entrevistas, a gente ficou dois meses, mais ou menos, discutindo, conversando, é, tudo assim, né, Google Meet, para a gente afinar um pouco as nossas expectativas, as nossas possibilidades e até então, de fato, começar a entrevistar é, pessoas, né? Só fiquei curioso com uma coisa. Você, vocês eram amigas? Vocês se conheciam? O que <risos> vocês falaram do Facebook foi realmente assim, um post? Porque é raro, não. a gente está conversando com as iniciativas, vocês são duas professoras universitárias que estão em dois institutos, né, em dois diferentes, né? A maioria... Não estão? Não, não, não, tão, não né? é, Nossa, eu sou a da redes sociais. Desculpa, travou aqui, eu não entendi. Eu sou da Letras e ela é das ciências sociais. A gente trabalha em prédios diferentes, em esquemas diferentes. Ah, então, eu mas conheço é de... a Ana por outros, por outros motivos e também Sim, muito tá. recentemente. Na verdade, eu acho que eu comecei a conhecer a Ana mais a partir desse projeto. A gente era conhecia tipo, de vista. Só isso. Nossa, muito, muito curioso, porque na maioria dos casos que a gente conversa são pessoas muito próximas tem essa, uma afinidade pessoas do mesmo departamento, então, muito amigos, que começam um projeto tipo em dupla ou em trio. Então, bem interessante assim o encontro de vocês realmente assim se fortaleceu por conta desse tema né e dessa situação-problema. Interessante. Bom, então, dando uma continuidade que acabou mesmo de falar, então, foi meio ao acaso, sim, né surgiu mais informalmente, ali no Facebook, também uma demanda do, das próprias alunas, né, como a Ana falou, é, dessa, dessa questão do recorte, né, de gênero, enfim, vocês também aproveitaram que abriu o edital, é, e aí acabou surgindo o projeto. Eu queria fazer uma pergunta mais específica antes de ir para a próxima, que era mais a questão de datas mesmo, que vocês mencionaram que, por exemplo, foram dois meses depois, né, que vocês realmente começaram as entrevistas, enfim, é, dois meses a partir, vocês estão falando de março mesmo, então começaram quando? Mais ou menos o um mês. O Eu edital acho... da UFAC saiu em julho, não foi, ano isso Eu estava já com esse grupo de alunos tentando fazer esses diários, acho que desde maio, aí em julho saiu o edital, a gente, né, é uma, um modelo padronizado lá, o formulário também, não é uma coisa muito extensa, do ponto de vista de discussão é revisão bibliográfica e tal. E aí a bolsas... O projeto começou em setembro, né? Isso, porque de setembro a dezembro é a vigência das bolsas. A gente teve seis participantes mais regulares, né? quatro bolsistas e dois voluntários, que são orientados da Camilo. É... E aí, na verdade, a gente começou um pouco antes do, do, da data oficial, porque a gente fez uma série de leituras, leituras de textos sobre maternidade das ciências sociais... É, textos literários, a gente pegou Clarice Lispector, Evaristo, é, Conceição Evaristo, é, Machado de Assis. E a gente, deu, a gente fez algumas discussões sobre a forma relata, assim, com Maria Isaura Pereira de Queiroz, com o Seligman, né, sobre testemunho. Então, a gente foi tentando fazer essa formação né, com, com as meninas, com os meninos, é, antes de, de pôr a mão na massa. Um detalhe que eu esqueci de falar, vocês perguntaram sobre recursos e instituições. Quem fez o site foi o meu irmão, <risos> que está desempregado para... está vai aí, faz o site para mim. <risos> Enfim, acertei ele Fez coisa assim, para ajudar, não é algo que previu o, o, o edital não previu uma verba para essa questão técnica, não. Não. Nada, não, autofinanciamento como boa parte da pesquisa no Brasil. É, a única a coisa bem. que o projeto deu para gente, que não é, assim foi o que fez o projeto acontecer, foi as, foram as bolsas. Fora isso, a UFAC deu, sei lá, nem parabéns. Né? <risos> tipo assim, nada, a UFAC não deu nada, nada, nada. Porque também é, tinha... Como a gente sabia, né, já tinha, a pandemia já estava avançada. Assim, a gente sabia também que os alunos não, não tinham... É, nada, eles tinham celular. Então, assim o projeto inteiro foi pensado para ser feito pelo celular, entendeu? Porque a gente sabia que não podia contar com, com equipamento, com nem com chip de, de nada, que é o FAC desce, né? Então, é, foi meio isso, assim. A, as, as produções todas precisavam de passar pelo celular, não só por causa do, dos alunos né, que estavam envolvidos, mas também do público que a gente pretendia atingir. Né? Então, pensando assim, que essas pessoas iam ter o celular como, como forma de, de comunicação e tal. Então, então é, é isso. Qual, só para a gente entender, qual que era o perfil desses alunos, desses quatro, quatro alunos bolsistas e dois voluntários que participaram, só para a gente ter uma ideia? Ó, oh, os, me, os meus, né, <risos> os que vieram da Letras, eles já tinham sido meus alunos anteriormente, porque também entre a divulgação do edital, a gente ter sido aprovado, né, com a proposta pela UFAC e a seleção dos bolsistas, o tempo foi meio curto, então eu acho assim, que a gente teve, sei lá, uma semana divulgando essa, essa chamada para bolsistas. Então, assim... Na verdade, alunos que, já, que eu já conhecia, que já estavam mais ou menos no, na minha cola, né? E aí, professora, tudo bem? Como é que é? Quando que a aula vai voltar, sabe? Esses alunos é, meio quase que foram os que se inscreveram, a gente não recebeu tantas inscrições, né? Então, dos do meus, são, é, são três alunos... Eles estavam no sexto, sétimo período de Letras Português, é, dois meninos, uma menina que é mãe também, e é, é isso, né? Classe média, classe média baixa de, de Rio Branco. Não sei se é isso, que eu tava com o perfil, jovens, né? Tipo 23, 24 anos, não mais que isso. Então, bem jovens, mesmo essa aluna, a Kate, que, que é mãe já, ela é nova, tem cinco, acho. Então, é isso, pessoas bem jovens, mas só que no meu caso, caminhando para o final da graduação. E aí tinha tinham duas alunas de ciências sociais, as duas mães, uma, aliás, recém-mãe, estava com uma neném, acho que dois, três vezes no começo do projeto, a Jéssica, que era calor, inclusive, então... Ela tinha começado a graduação, acho que no início da gravidez, é, ou no meio da gravidez, teve o um filho já na pandemia. Né, e estava lá tocando o projeto com a gente, a Jéssica, com, com a pequenininha. E a Aline, que é uma aluna que agora está no sétimo período, estava no sexto, quinto sexto, é que agora está tudo meio misturado, né, por causa do, da mudança dos calendários. É, que é mãe de uma filha de sete, oito anos, eu tenho muita certeza. E a gente teve é, uma participação da Alana, que foi uma estudante voluntária da psicologia, que é das mulheres, era a única que não era mãe, tirando eu, que também não sou. É, e, mas que, na verdade, trabalha na assistência social, estava fazendo um estágio, no um pouco trabalho não tenho certeza agora também. Mas que tinha um certo contato direto com, com o público-alvo do projeto. Assim. Então, que também tinha um, um interesse para além do acadêmico na questão. Aproveitando já que a Ana falou dessa questão do, do público-alvo, né? Estava dando uma olhada também no site de vocês sobre como vocês conseguiram né, chegar nesse público-alvo a partir do, da metodologia da bola de neve que vocês explicam. E aí eu queria perguntar como é que funcionou isso, né? Como é que vocês conseguiram os contatos das pessoas que vocês entrevistaram e também como foi a experiência mesmo se vocês encontraram alguma dificuldade, se, vocês, se essa metodologia foi porque como a Camila tinha mencionado é, o celular né era o, o meio mais fácil ali tanto para os alunos bolsistas quanto para quem ia ser entrevistado se vocês cogitaram alguma outra metodologia enfim e se, se era o primeiro contato também dessa metodologia tanto vocês né o primeiro contato quanto dos alunos que também participaram do projeto É, falar um é. posso falar um pouco é, a princípio a Ana que veio com essa ideia é, e, e várias outras coisas atropelaram isso no meio né Ana, é, nessas reuniões que a gente fez de início os alunos estavam com a, com a expectativa assim, não, vamos fazer um card vamos postar na internet né vamos pôr no facebook e tal que, tipo assim, meio numa uma expectativa de que venham a nós quem quer falar, né? É, mas aí acabou que a gente meio deu uma segurada, calma, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos ver, vamos, vamos, vamos discutir isso agora, vamos pensar, vamos conversar outras coisas e tal. Até que lá, quando foram, fomos de fato começar, a gente fez um teste inicial é, de conversar com pessoas aleatórias que não necessariamente precisavam estar dentro do perfil do, do que, que a gente viria a fazer, né, então eu entrevistei, a Ana entrevistou, a gente ouviu coletivamente as entrevistas e tal, então seguramos é, essa, essa vontade dos alunos de publicizar esse projeto para para Deus e o mundo na internet. Que é Deus e o mundo, mas também não é, né? Assim, acaba que foi, foi meio isso. A gente, não, não vamos ficar numa coisa receptiva, a, a gente vai atrás. E aí, e aí começamos a ir atrás, é, primeiramente de mães, mais ou menos, é, nem, nem sei direito quais mães que vieram primeiro, mas eu lembro que em um breve período deu uma esgotada, assim, algumas pessoas falaram, ah, mas não tem mais ninguém para entrevistar, e a gente tinha a meta de 40, né, aí eu passei uns contatos com umas mães que eu conhecia, porque acabo que eu sou mãe, então conheço várias mães, então fomos fazendo, fomos fazendo assim, aí o negócio foi depois, né, acabou que, que foi, é... Teve mães que a gente foi atrás, né, voluntariamente, teve mães que surgiram do além e que, de repente, né, de repente eu até comentei isso, claro, teve uma época da minha vida, ano passado, que eu vivia dentro de um mundo de relatos, assim, eu, e depois que eu me dei conta que isso estava acontecendo, eu via relatos em todos os lugares de tudo. E teve um dia que eu tava aqui na minha casa, sentada tomando uma cerveja com uma mulher que eu mal conhecia e quando eu vi ela estava me falando um relato de maternidade do parto, aí eu falei gente do céu é, peraí como, me dá seu telefone que eu vou te entrevistar sabe? então foi uma coisa assim que é, foram ondas de mais e menos contatos e mais e menos é, procura mas realmente assim é, a nossa a nossa nosso papel foi ativo né nós fomos atrás das pessoas que por algum motivo a gente tinha um contato acho que você pode falar mais também sobre isso né Ana? é a gente a Camila lembrou bem essa coisa de, de do recrutamento né da captação desses relatos porque nossos estudantes, esse é um choque geracional constante na nossa vida. Eles resolvem tudo pelo Instagram. E às vezes eles têm razão, mas às vezes não. Às vezes o Instagram não é o melhor jeito de fazer. Às vezes é a gente que está errada, às vezes são eles. E no caso, como a gente estava buscando mães de diferentes perfis, né, sobretudo essas que não são costumeiramente ouvidas, a gente pensou que o Instagram talvez não fosse o melhor lugar para buscar esse relato então, assim, a Camila tinha mães que ela conhecia por motivos diversos. É, no meu caso, eu fui atrás de algumas alunas que são mães, por exemplo, um dos relatos é da Soliane Mantineri, que é uma, uma estudante indígena, mestranda, inclusive, ela faz graduação e mestrado ao mesmo tempo, faz milhões de coisas, é, e que tem toda uma trajetória de sair da aldeia, morar na cidade, querer voltar para a aldeia no meio da pandemia, que eu achava que era é um relato valioso para gente. Então, ela foi uma das que eu fui atrás, assim, bem intencionalmente, é, fui atrás de, eu sou de uma das igrejas daimistas aqui de Rio Branco, a Batinha, fui atrás de, de mães da igreja, tem algumas entrevistas que não estão no site, porque a gente foi, foi terminando a data do projeto, não foram finalizados os tratamentos dessas entrevistas e acabou ficando um pouco para trás, mas que são muito interessantes também, então a gente foi fazendo, é, a gente esperava que mães indicassem novas mães, né? como a gente explicou lá na sessão metodológica do site, isso aconteceu muito menos do que a gente queria. Mas também eu acho que por causa da duração do projeto. Eu acho que se tivesse sido um projeto de mais longa duração, a gente ia ver esse processo acontecendo. Esse, esse disse que me disse, ah, tem uma amiga para indicar e tal. Mas assim a gente teve dois meses de, de captação dessas entrevistas, não foi tanto assim. E o que as nossas alunas é, relatavam muito é que muitas vezes essas entrevistas não aconteciam num dia só porque é diferente do que, da dinâmica que nós estamos agora. Né? Então, mandava um áudio com uma pergunta, dali um tempo chegava um áudio com a resposta, então isso, esse ping-pong se ao longo de dias e algumas vezes parava. Então, algumas entrevistas a gente perdeu, entre aspas, porque ela parou antes que fosse suficiente para a gente colocar como um relato no site, porque estava tá todo, todo mundo ocupado, cheio de coisas dentro de casa, crianças, com marido, comigo, com aquilo. Então, as pessoas começavam a conversa e paravam. É, e os nossos alunos ficavam muito angustiados com isso, assim, porque sentiam assim, que era um investimento que se perdia, né? achavam que tinham feito alguma coisa de errado, e a gente dizendo, não, é normal, mas pesquisa sempre acontece essas coisas, vamos lá, insiste mais um pouco ou procura outra pessoa. E foi um pouco essa dinâmica. Assim. E a ferramenta principal que vocês usaram foi o WhatsApp, foi coleta por, por áudios, na maioria dos casos? Como é que foi isso? foi o WhatsApp, porque é assim, a rede social mais democrática, nesse sentido, pelo menos. Né? É o WhatsApp, todo mundo tem o WhatsApp, as ligações são todas feitas pelo WhatsApp. E a gente ficou procurando maneira de gravar conversas telefônicas, mas o WhatsApp é bloqueado para isso, por causa das escutas lá do governo federal. Então, a maneira da gente preservar esses áudios era por troca de mensagem de voz. Em alguns dos relatos que a gente tem no site... É... O meu irmão aprovado é audiovisual, né? eu abusei bastante dele nesse projeto. Então, ele fez a, a reunião desses arquivos, e um arquivo só para montar a conversa. São então, poucos os relatos que a gente disponibilizou o áudio, ninguém lembro lembra mais agora. Mas a nossa ideia original era que para todas as mães que autorizassem a gente disponibilizasse o áudio também. Então, a gente queria preservar esses áudios. Né? E aí tinha essa a proposta, então, foi esse formato da mensagem de voz, que é o que o pessoal usa, né? A maior parte das pessoas mais grava do que digita. Então, é uma, uma forma de comunicação que a gente imaginou não fosse natural para as mães que a gente queria ouvir. Você já tinha feito isso alguma vez, Ana? Porque você que é da antropologia, já, com isso. já tinha entrevistado alguém de forma assim, interrupta, com áudios na vida? Eu acho que não. Eu já assim, fiz muita pesquisa em rede social na época do Orkut, né? quando eu estava na graduação, então, por fórum mas acho que o WhatsApp foi foi uma novidade desse projeto. Ah, mas já tinha feito experimentos assim de do digital com o Orkut, com redes sociais, é? Né? Fala um pouquinho disso rápido de, rapidinho só para a gente entender esse passado antes, o que vocês tinham de experiência que pode ter sido útil nesse contexto em termos metodológicos e técnicos. Bom, é, da minha parte quando eu estava na graduação eu fiz etnografia com um grupo de jogadores de RPG em São Paulo dois anos de iniciação científica sobre isso, então eu fazia a etnografia presencial é, no Centro Cultural São Paulo lá na Cerqueira e é, no circuito deles pela cidade, eventos e tal, e sempre já naquela época, né? Por isso que eu falo do Orkut, isso é 2004 a 2007. É, tinha muita atividade online, então a gente fez alguns tipos de experimentos de fazer netnografia né, é, naquela época, inclusive porque se, estavam tendo esse tipo de, de experiências de jogos nas redes sociais, é, que eu queria entender um pouco como é que funcionava, é, listas do Yahoo Groups, então uma parte do, das atividades de jogo que aconteciam por Yahoo Groups, em que as pessoas é, trocavam mensagens com seus personagens, então fui uma imersão também nesse mundo virtual. Aí, um outro trabalho de graduação que eu fiz também sobre isso, fiz um trabalho sobre cutting e automutilação na época, também em comunidades virtuais, que é um trabalho que seria impossível de fazer presencialmente. É, né? Hoje em dia, talvez não, mas naquela época teria sido difícil. E meu, assim, eu fiz um mestrado sobre aquele caso de assassinato em ouro preto que foi atribuído a jogadores de RPG, no caso ali. E também acompanhei muitos debates online, tanto dos segmentos evangélicos que compravam a tese de que o jogo era uma ferramenta satânica para a regimentação da juventude, que tinha causado a morte da moça, quanto dos defensores dos jogos que estavam se articulando para propor contra discurso E aí no doutorado, quando eu trabalhei com universidades indígenas no Amazonas, morando em São Paulo e sem poder fazer campos prolongados, muitos dos meus contatos constantes com com os participantes da minha pesquisa, os estudantes universitários indígenas, também era, até hoje, na verdade, é, pelas redes sociais. Agora, principalmente, Facebook e WhatsApp. Então, teve o um ritual de iniciação masculina essa semana lá, e eles ficam me mandando os vídeos e tal. O contato que continua mesmo quando o doutorado encerrado. Então, sempre teve muito, assim, esse o online, sem uma descontinuidade com o offline, no meu trabalho de campo. Então, no, no projeto em si, vocês não tinham vai, a presença de nenhum técnico específico, assim, nessa parte mais vai, de TI, enfim, mas você já tinha uma experiência e também explorou um pouco o seu irmão, né? É isso. É, o meu irmão é um técnico, né, que a formação dele é essa. Não que ele fosse muito web designer, mas ele sabia se virar com o WordPress e a parte da edição de som ele pode fazer ser gente. É, ele teve que gravar uns vídeos ensinando a gente a postar, né? A organizar o site, né? momentos, assim, de sofrência para pôr imagens, né? Foi, foi, tipo assim, a gente deu um certificado para ele, né? Nosso pagamento foi certificado, porque realmente, acho que de todas as partes, né? Técnicas, assim do tratamento de áudio, do tratamento de mexer, no, fazer o site e tal, a gente não sabia. Acho, acho que a única parte, assim, que pelo menos a minha parte técnica que eu pude trabalhar e trabalhei foi a edição dos textos. Né? Os alunos entregavam os textos mais ou menos prontos. Eu editava, arrumava, corrigia e aí a gente postava no site. E teve os desenhos, eu... né? Do Natan. Ah, e é, teve os desenhos do Natan e o Louco eu escaneei. O... É, e o Louco que a Ana fez. E o, o, os desenhos eu escaneei, isso eu sei fazer. Fora <risos> isso, eu editei os textos e. É, e como é, conta pra gente, como é que é a história desses arquivos de áudio, então? Então, o áudio está lá no WhatsApp, naquela ferramentazinha que você dá play pause. Como é que é isso que você chama de tratamento do áudio? para onde foi esse áudio? O que vocês fizeram com isso? Como foi a transcrição? Então, conta pra gente. a gente tem que lembrar, Ian, que eu acho que a maior parte das conversas que a gente tem, a gente poderia dizer que nós temos um formato misto. Nós temos conversas que é áudio, da pessoa, às vezes eu cheguei a receber áudios de tipo 10 minutos, entendeu? Da pessoa vai. Tem respostas tipo sim na mesma conversa, entendeu? Tipo não, monossílabos e longos áudios, ou. E aí vai, isso vai oscilando. Então, assim, a princípio nós temos conversas em estado misto. Né? E aí. Há poucas conversas, na verdade, a gente usou, a gente fez tratamento de áudio. Eu acho que foram quantas, Ana? Duas? Três? Eu... eu não lembro. É muito menos do que a gente tinha originalmente previsto. Mas, a, assim, a captura da plataforma foi feita por, pelo compartilhar mesmo. A gente pedia para os bolsistas, né, para os estudantes, compartilharem uma pasta num repositório digital, né? É, não lembro se foi o Drive ou se foi o Dropbox agora. E aí, o meu irmão tinha a senha, ele pegava. Ele não conseguiu fazer muito o tratamento de áudio, uma coisa de ajustar volume, tentar tirar um pouco de ruído, mas é, devido ao formato e à qualidade da, da captação, também não é muita coisa que dá para fazer. Mas pelo menos dá uma ajeitada, é, assim, para poder ficar audível para quem acessar o site. Eu até nem lembro quais que estão, tem, tem pouquíssimos relatos que estão com a versão áudio. Nossa ideia no início era fazer mais, assim. A gente tem autorização para fazer mais, mas tinha essa questão também, né, desse uh -huh. formato híbrido das conversas com texto e áudio ao mesmo tempo. Daí ia fazer o quê? Botar print, a gente achou que ia ficar meio esquisito. A própria junção desses áudios às vezes mandado em dias diferentes é metodologicamente difícil, né, de a gente lidar, né, de imaginar como como que você faz? Você junta tudo num áudio só, como se a pessoa estivesse falando ele interruptamente? A pessoa não está, né? momento momentos diferentes, é desafiador. É. Mas, mas, enfim, só um comentário. Amanda, pode retomar, desculpa. Não, imagina, eu estava com a mesma, mesma dúvida. E também, ainda nesse sentido, eu estava pensando aqui, eu estava vendo os relatos, né? E eles são é, relatos dos relatos, né? Então, tiveram as conversas e aí os alunos relataram, é, o, o, o que foi relatado e vocês chegaram nesse formato por causa das conversas então como foi misto teve áudio teve mensagem vocês acharam melhor é o relato ficar nesse formato ou não desde o início vocês optaram por não vamos vamos relatar o relato que a gente teve então primeiro isso e eu já queria aproveitar para me dar uma outra questão do armazenamento né porque a gente consegue ver no site esses relatos escritos, e como vocês falaram, tem alguns que estão em áudio. Mas antes disso, quando vocês uh, compartilhavam entre si, vocês tiravam print e mandavam áudio, ou não, não tem um armazenamento específico desse meio do caminho, sabe? Entre o que a conversa e o relato que está disponível no site. Vocês têm um lugar onde está armazenado esses áudios e essas mensagens? É, a gente teve muita discussão sobre isso, sobre sua primeira pergunta, porque nem eu, nem a Ana, estabelecemos uma forma correta, né, ou uma forma desejável de como esses relatos deveriam sair no site. Então, é, e eu acho que a gente não fez isso, até porque, sei lá, né, a gente não, nem achou que isso seria uma questão, mas isso foi uma questão sim. É, então, é, na minha concepção, o relato deveria ser o quê? Deveria ser uma, quase que uma transcrição do áudio, né? na minha concepção. Só que a gente foi se deparando com, com, com relatos que não eram bem isso. E eu, eu tenho, tenho um aluno, inclusive, que ele era muito entrão, ele, ele quase que pegava a voz da mulher e cuidava, e ele mesmo falava, entendeu? Então, se você reparar, a gente vai ter diferentes estilos dentro do, do site de, relato, de relatos. Né? Então, assim, tem, tem alunos que deixaram, a, deixaram mais livre e acabaram conduzindo melhor a passagem do áudio escrito, né, desse formato misto, para o formato só escrito e deixando sempre a mulher entrevistada, a relatora, digamos assim, falar. Né? Tem gente que já tomou conta da voz da pessoa é, e, e, e tomou conta da voz da pessoa. Eu interpelei muitas vezes esses alunos, a gente gastou horas e horas de Google Meet com, esse, com essa confusão, é, e, e muitos me diziam, professora, mas a, a mulher me responde nada, ela fala sim, não, ela está monossilábica, sabe, então eu tenho que, sei lá, gastar meu, minha veia literária aqui, e, e coincidentemente, ou não, né, a maior parte disso que a gente viu Aconteceram, aconteceu com os alunos da Letras. Eu, eu achei que eles estavam mais autoritários, assim, tomando mais conta da voz das mulheres do que as meninas das ciências sociais. Eu deixava as meninas falarem mais. Em relação às mulheres né, entrevistadas falarem mais, em relação ao nosso arquivo, a gente tem um arquivo muito mal arquivado, digamos assim. <risos> Porque, vale. Por de fato, os áudios estão nos celulares, se é que eles estão, né? Assim, já não tem controle, não sei. Eu tenho eles ainda naquela pasta que eu compartilho com o Leandro. Eu pois sei. é, então, aí é, tem alguns, então, alguns relatos. Talvez, eu fiz uma entrevista só. Acho que o, o, a entrevista que eu fiz está aqui... No meu celular, mas eu não, eu não me responsabilizo pela, pela vida dele, que ele está quase morrendo. Não sei se isso, não sei como que isso vai ser, vai existir depois, salvar, depois não, não sei nem para onde que eu mando. E todos os relatos a gente tem num é, formato prévio, né? já não é áudio e texto, só texto a gente tem no, no Google Docs e no no Dropbox. É, alguns arquivos de Word eu tenho no meu computador, mas, então, assim, é, todo o nosso acervo, é pequeno, né, mas todo o nosso acervo está, querendo ou não, um pouco disperso, espalhado e é salvo em mídias e, e né, formas de mídia pouco segura, digamos assim. Acho que, talvez, a mais segura que deve ser é o Wordpress, é porque essas, né, essas páginas de internet, elas ficam salvas. Então, eu tendo a pensar que, que talvez, esteja mais seguro é o Wordpress, porque as, os, os arquivos pessoais, né Hoje, por exemplo, inclusive, um dos alunos que é participante do projeto estava chorando aqui no meu WhatsApp que perdeu tudo o computador. Ou seja, ele perdeu todo o projeto que né? ele tinha. Estou até olhando aqui. Eu acho que eu tenho... Passa todas no meu drive aí. Faz alguns tempos que a gente não mexe. É, eu acho isso, acho que o, a forma talvez mais perene do projeto está no WordPress, sabe? A própria ferramenta de visualização que a gente tem é a forma, de certo modo, mais organizada assim, de acesso aos relatos, você diria. Assim. É, eu tenho uma pasta com áudio aqui, com um áudio de entrevistas mas daqueles, daqueles relatos brutos que os, os alunos transcreviam e as revisões da Camila, o lugar onde eles estão de fato arquivados nesse momento são nas nossas trocas de e-mail. Eu acho que é isso, não é verdade? A gente mandava, mandava por e-mail? É impressionante como em um ano a gente esquece tanta coisa. A gente mandava por e-mail e a gente punha no, no Google Docs. É, tinha gente que mandava... que é isso, como a maior parte dos relatos não foi coletada nem por mim, nem pela ANA, é, o que, que a gente tinha acesso primeiramente? A gente tinha acesso às transcrições que os alunos faziam desses áudios. Ou seja, os áudios, o material bruto, as conversas, elas estão nos celulares dos alunos, dos monitores. O que a gente tem que tipo eu, a Ana, falamos em como e vou guardar tudo, são o, já uma segunda fase do relato, que seria essa primeira transcrição. E depois, essa primeira transcrição, vai para o site. Mas o, o, o arquivo bruto é isso, ele está no WhatsApp que... Ah, ó, eu posso até mandar o um print para vocês. Eu achei que não está na não, nada. não, os vídeos eu tenho. É que eu, o, o, o desculpa os áudios eu tenho. É que tem uma outra pasta que eu que não é do projeto, mas porque eu, na mesmo período eu estava gravando vídeo para a disciplina que eu estava dando na graduação. E eu também estava precisando que meu irmão desse uma melhorada no áudio, porque o microfone do meu computador é péssimo. Ah, eu, isso eu já deixei tudo junto, mas os áudios eu tenho. Todos os que a gente mexeu estão, estão aqui. Demorou um tempo para a gente entender que o jeito certo de capturar eles do, do WhatsApp era via compartilhar, assim. mas na hora que a gente sacou isso, se tornou muito fácil, na verdade. porque já mandava direto para a pasta. Aí mandavam para mim, eu mandava para a pasta. Agora, os okay. relatos mesmo, acho que estão só no e-mail. Tá, e deixa eu perguntar uma coisa, a gente fala no passado, né, a gente fala da gente no passado e quando a gente conversa com as pessoas, mas a pandemia tá aí, né, e aí, vocês tiveram esse edital, então, que ele durou até dezembro de 2020, certo, então, há um ano atrás, e aí, como é que o projeto em tese, ele existe ainda, porque vocês têm o site e tudo mais, tem até uma chamada para receber relatos via e-mail, eu não sei se efetivamente as pessoas têm mandado ou não, não, né? Só fica rodando lá o seu e-mail, Ana, mas infelizmente ainda não foi muito, processado. <risos> <sabe>. sinto muito. <risos> Enfim, é, mas e aí? Dezembro do ano passado, vocês consideram como concluído, como fim do projeto? Ou vocês mantiveram atividades ainda em 2021? Como que é agora, com essa, esses infelizes novos é, recomeços de pandemia, com essas variantes e tudo mais, vocês consideram o projeto terminado? Quais são os, os Perspectivas do que fazer com isso lá para frente ou agora, como que é? O que aconteceu foi o seguinte, até setembro do ano passado, a gente não tinha a menor ideia de quando as aulas voltaram. Aí, quando elas voltaram, a gente foi atropelado. De repente, a gente tinha que fazer milhões de coisas para se adaptar ao modelo de ensino remoto. E assim, é, eu estava com três projetos gigantes na época, esse mais dois. Camila, com o projeto de pesquisa dela. Então, quando a gente encerrou a parte que estava prevista no projeto que o edital de extensão, a gente falou, ah, vamos dar uma pausa e depois a gente retoma. A gente não conseguiu retomar. Em parte, é isso. Assim. É, a gente espera que... É, tinha, a, a gente tinha a expectativa de que com o um retorno presencial, e assim, a gente também não sabe mais quando vai acontecer, né? circulou na universidade um plano de retorno para fevereiro, março do ano que vem, mas a gente não tem certeza mais se isso vai acontecer ou não, é, e isso fosse diminuir a carga de trabalho. É, e, na verdade, provavelmente não, porque a gente vai estar tá trabalhando de maneira híbrida, né, com aula presencial e online, e é o dobro de trabalho. Então, a gente está um pouco, assim, com dificuldade mesmo de retomar, porque a gente até tinha pensado em outros recortes, né? A gente tem Tentar, talvez pensar outros segmentos da população que tivessem relatos da pandemia interessantes para além desses das mães. Continuar com as mães, mas né, pensar outras possibilidades que, que fossem bacanas de escutar, de mudar uma coisa ou outra no nome do projeto. É, porque a, a, quem participou, os meninos da Letras, eles tiveram muito estranhamento com a parte das entrevistas no começo. Acho que por isso, talvez, eles tenham sido mais autoritários. Assim, por assim dizer, né, nas falas. Mas depois eles sentiram um pouco, pegaram o gosto da coisa. Né? E serem, serem meninos entrevistando mulheres, também teve uma, um contraste de gênero aí que foi bastante interessante. É, eu fiquei muito bem impressionada com uma menina que tinha acabado de entrar na graduação, que ela sacou o que era para fazer. assim com Uma naturalidade... Não dá para atribuir isso ao curso de Ciências Sociais. né? Foi, é um interesse mesmo dela. A outra que já é mais mais avançada no curso, já tinha tido acesso a uma certa discussão metodológica. Mas a Caloura mandou benzaço, assim, espontaneamente. E a menina que que é mais avançada na graduação, a Aline, ela tá agora como minha orientando de Pibic, num projeto sobre maternidade. Então, não sei, a gente ainda tá, agora a gente está numa parte de discussão de literatura. Não sei se essa parte mais empírica da pesquisa vai se voltar para esses relatos que a gente já coletou ou se a gente vai pensar num outro desenho é, de coleta de dados. Até porque esse projeto que a gente fez foi um projeto de extensão, então não passou pelo comitê de ética. A gente né, coletou o consentimento das mães, tal qual seria um TCLE, mas não teve essa aprovação pelo comitê de ética. Agora, para uma iniciação científica, esse trâmite se torna necessário. Então, a gente ainda está avaliando isso. Eu acho que uma outra coisa que aconteceu, Ana, além da gente ter sido atropelada, que eu concordo totalmente, eu, tudo que eu quero agora é férias e que não virá, né? Então, tá, assim, realmente, a gente foi atropelado mesmo. É, e eu, o nosso projeto assim, oficialmente terminou no 31 de dezembro de 2020. Mas, na verdade, a gente só foi meio entregar o produto, o final, assim, lá para março, né? Então, assim, a gente ainda teve alguns desdobramentos desse projeto. E eu falo assim, eu tinha interesse, tenho interesse em retomar, mesmo como projeto de extensão, para ouvir novos relatos, né? Pandemia fase 2, pandemia segunda, quarta, quinta onda, assim. Acho que isso é até uma demanda que eu ouço dos meus alunos, né? É... Falaram, ah, professora, e aí você não vai retomar? Porque quando você retomar, eu quero participar como voluntário de novo, ou voltar, né, fazer mais umas entrevistas, porque o pessoal da Letras gostou também desse, desse trabalho sem ser com, com papel, né, sendo com pessoa, assim. é, Mas acabou que a ProEx também não lançou um edital como ela tinha lançado no ano passado, né. Ela lançou editais é, de fluxo contínuo, mas com essa, essa proposta de bolsa, igual a gente tinha visto ano passado, com ações diretamente voltadas para a pandemia. Se eu não me engano, Ana, se me corrija se eu estiver errado eu não vi. Ou eu perdi, ou não, eu não vi. Teve um edital que, com bolsa que era para evento, que era para viabilizar as semanas dos cursos. É, né? uma é. bolsa de um mês. Assim. Isso, mas era para eventos, para projeto mesmo de extensão? Teve. teve. Então, também isso, né? É, seria interessante retomar esse projeto, também podendo pagar os alunos, né, para fazer esse trabalho, para tratar com a gente, para. Porque também, né, R$ reais, pelo amor de Deus, né? Não dá para fazer mais nada, mas eles merecem, mas enfim. E a gente tem uma, uma demanda que é meio urgente, que está acontecendo no Brasil inteiro, que é de curricularização da extensão. Não vai pegar a turma da Amanda, mas vai pegar os, os calouros no curso de vocês também. Que a partir de, de, de final de 2022, isso tem que estar tá inserido com um 10% da carga horária de todos os cursos, dentro ou fora de disciplina. Então, um projeto como esse, se se torna um programa mais permanente, cria muita possibilidade de, de carga horária de extensão numa atividade que combina né, essa, essa proposta de contato com a comunidade, que era é o original da, da extensão, com formação em pesquisa, com, com discussão teórica. É um projeto muito bom para a gente continuar... O problema é que é um projeto que é trabalhoso, então a gente precisa ter uma contrapartida para os nossos estudantes, senão eles não conseguem se dedicar. E todos, né, todos, eu, eu acho que todos os estudantes que entraram nesse projeto gostaram muito, né? Foi um, um momento, assim, foram quatro meses intensos de, de muita conversa, de muita conversa, de muito muita aprendizagem, assim, foi muito legal. Todo mundo me fala isso, fala, o oh, novo professor aprende bastante. É, quando vai voltar? Sabe, essa demanda, porque realmente era um trabalho bem dinâmico. Muito interdisciplinar também, né? Muito! A gente aprendeu bastante, foi, foi bem legal, assim. Saudades. <risos> saudades, Camila, saudades de você saudade. também. Bom, é, já se encaminhando aí para o fim... Queria, então, só fazer mais umas colocações, uh, mas na questão, então, vai, agora o projeto está um pouquinho parado, enfim, né, queria saber é, se vocês têm aí um, um número de quantos relatos vocês conseguiram, é, se vocês conseguiram analisar eles ou não, eles estão lá, bonitinhos no site, mas ainda não deu tempo de, de fazer uma análise, assim, um pouquinho mais concreta, e também perguntar, aí, já imaginando para um futuro, né, quando vocês vocês conseguirem dar andamento para o projeto, se vocês mudariam alguma coisa é, desse processo, que, que vocês já, já tiveram aí várias experiências, né, tanto com indo atrás no WhatsApp, uh, com essa própria questão dos alunos entrevistarem, se vocês mudariam alguma coisa depois já dessa experiência, se vocês postariam no Instagram, divulgariam ou não, continuariam aí indo atrás uh, dos entrevistados, enfim. E o Ian também, se tiver alguma outra questão. Deixa eu ver. É, na verdade, é, o que a gente mudaria do projeto? Eu não sei, acho que a gente pegou prática, assim, né, em algumas coisas. Então, é, talvez, assim, se fosse formar uma nova turma de entrevistadores, usar um ou outro texto diferente para falar sobre relatoral, sobre entrevista. A gente fez uma escolha preliminar, mas depois eu fiquei procurando manuais de metodologia, pesquisa, outras coisas, até para usar em disciplina. Né? Agora eu estou com uma turma de licenciatura que vai fazer entrevista com um professor de sociologia, eu já usei outros textos para trabalhar técnica de entrevista com eles. É, então, mas é uma, uma coisa de testar mesmo, não sei se seria melhor. Eu acho que é, eles aprenderam muito fazendo. A primeira é porque é uma coisa também de, de romper com a própria inibição do pessoal que está fazendo pesquisa e com uma coisa que vem de, uma, de um imaginário do que é uma entrevista que vem da televisão, do microfone, assim, passando de boca para boca. Então essa coisa de, de ter o timing, de sentir um pouco como é que você pode aprofundar ou não em alguma coisa que o entrevistado falou, isso é, são coisas que são que vem um pouco da experiência também que a gente viu, né, que eles foram desenvolvendo. Então, talvez a gente tentasse algum outro texto sobre metodologia de técnicas de entrevista, mas, mas talvez não. É, agora que a gente viu o que, que dá certo ou não, provavelmente a gente talvez se preocupasse menos com a preservação desses áudios originais, porque a gente queria fazer uma coisa mais é, multimídia, só que, pela própria natureza do, do WhatsApp, é, a gente não, não teve uma, uma boa avaliação disso. Assim. E talvez, é, se fosse começar o projeto agora, talvez teria ter feito ele mais guarda-chuva, com assim, que as mães fossem um, uma das pontas, mas não é, só. Quer dizer, é muita coisa as mães na pandemia, não minimizando o recorde. Mas, assim, porque daí a gente poderia ter direcionar estudantes que tivessem outros interesses também, então, assim, pega megalomaniacamente pensando, né, porque, na verdade, não é, não é certo que a gente teria pé para fazer um negócio tão grande, assim. mas, livre pensar é só pensar. Camila, não sei Eu acho que eu sinto assim, pensando alto, né, não sei, mas eu, esse formato da gente ir atrás das pessoas, eu gostei, eu achei positivo, assim, é, porque é diferente o público que, que vai, né? Que qual eu comecei falando, ah, eu resolvi mandar um relato é, e sofri para fazer isso, tal. Mas eu, né? Tipo assim, dispoço do meu tempo, da minha, é, né, Das minhas horas, do meu meu ser para fazer isso. E nem todo mundo faz isso, nem todo mundo recebe essas essas chamadas, né? Então, assim, eu acho que, que eu manteria ainda essa, essa ideia, né, de, de, de ir atrás das pessoas que tem seus pontos negativos, que às vezes a pessoa simplesmente não quer falar, né, não está interessada e não sabe dizer não também, né, falar, olha, não quero, sei lá, ou fica meio enrolando, não fazendo direito. Ah, uhum, sim, não. Tá bom. Mas mesmo assim, quando vieram, né, relatos vieram bons relatos. É, a gente ainda, eu pelo menos, não fiz assim fizemos só em voz alta, em reuniões, análises dos relatos que a gente recebeu. É, a gente escreveu um artigo, né, para a revista de Extensão da UFS. É, a gente. Com, com uma análise assim do que tava escrito lá dentro dos relatos, a gente não fez não não ah, fez uma análise. A gente fez em voz alta, né? Então ela até brincava com ele, só assim, gente é muito louco, né? Porque no Brasil a gente sabe que tem uma desigualdade na divisão dos trabalhos domésticos, né? Incrível assim de gênero, né, entre homem e mulher, mas no nosso projeto Especialmente, a gente só pegou mulheres que o marido ajuda em tudo. É impressionante, ele é ótimo. Ele é muito bom. Aí é isso, né? Ele é ótimo, ele é ótimo, ele é ótimo, mas assim, ah, e aí, o que, que ele faz? Né? Você, viu, você, você vê, são mulheres assim, se viram dos 30, né? Tipo assim, acudindo tudo ao mesmo tempo. Bom, a entrevista é sobre ela, então ela que tá falando, né? Mas o marido é sempre ótimo. Quando ele existe, ele é sempre ótimo. É impressionante. Ele ajuda em tudo. Mas aí tudo o que você não sabe. Então esse foi o maior estudo que eu fiz. Mas é só de tipo assim, uma análise, né? Que eu li todos os relatos. é, é engraçado, né? Porque essa essa questão do gênero que a gente, né? E que foi tão falada durante a pandemia. As mulheres são esgotadas. Blá blá blá blá blá. Vocês podem ver que a gente tem 40 relatos, né, em que 35 as mulheres estão, estão assim, super ajudadas pelos maridos. Eu acho que vocês colocaram é. alguns trechos assim, naquele capítulo que vocês me mandaram, eu lembro de ler, uns trechos é. que, vocês, que vocês lançaram, essa, essa, aqui, essa observação lá. Né? Pois é, mas foi assim, o máximo de reflexão que, que a gente fez. Assim. É. Eu eu, eu, a gente apresentou Estou tentando lembrar qual foi o congresso que eu apresentei agora esse Ah, programa. é verdade, Ana Foi, não sei se foi na a gente vai memória tá um punho, na aula ou no alas não sei se foi no congresso de antropologia em que eu apresentei é, e a gente foi discutindo isso um pouco, né e como é, para pra, as entrevistadas foi importante reiterar isso, né? reiterar é, a família, reiterar que gravidez indesejadas mesmo assim trouxeram felicidade, que, que os maridos são bons provedores, bons pais, bons companheiros. É, e assim, uma reflexão é, que é num é momento em que parece que talvez até diante de entrevistadores, né? diante, mesmo que sejam estudante da universidade, é preciso, é preciso uma reserva, é preciso um mecanismo de defesa, né? a gente sentiu isso um pouco, e os nossos é, alunos estavam chateados um pouco com isso, porque eles queriam pessoas rasgando o coração, Sim. não, assim, outras entrevistas, outros modelos de entrevista talvez pudessem ter esse tipo de acesso, mas não é o que a gente tem como fazer agora, então a gente tem que é, dimensionar né, qual é a nossa proposta, mas mesmo assim a gente, a gente teve relatos com, com coisas muito tocantes, inclusive sobre né, contração de Covid, cuidado com pessoas doentes mas com outras coisas também assim, é, de, de redes de solidariedade, de afeto que, que foram acionadas ou que foram rompidas por causa da necessidade de isolamento como é que as pessoas estavam lidando com isso. Então, é, alguns relatos são muito pontuais, são muito curtinhos, outros relatos são mais longos. Coitados nossos alunos, ralaram para transcrever. Mas eles dão rastros, né? Eu um termo, o pessoal da história gosta. Eles dão pistas, dão rastros de coisas que, que são muito interessantes para essa experiência. E até onde a gente sabe, foi a única coisa que foi feita no Acre, com essa natureza, que foi esse nosso projetinho singelo, sem grandes expectativas. Outros projetos sobre eu falei, eu sou do Comitê de Ética e Pesquisa, então passa muito projeto por mim, assim, muito, muito projeto da área da saúde, pensando é, em intercorrência de outras doenças junto com o Covid, é, técnicas de tratamento, disso e daquilo, é, coisa de assistência social também, mas esse de dar voz, de dar voz, né, de, que é dar voz né, de reunir vozes sobre, sobre a pandemia, só a gente mesmo fez. E era legal que quando começaram as entrevistas, né, Ana, a gente ficou até se cogitando, falando, não, será que a gente vai ficar fazendo reunião toda semana? E acabou que sim, a gente continuou fazendo reunião toda semana ainda, porque a gente precisava ouvir os alunos, né, porque aí eles entrevistavam, e ou a entrevista era super frutífera, mas aí eles iam dar aquele desabafo para a gente, ou o contrário, né, tipo assim, nossa... Então, teve também o nosso momento de escuta deles, né? dos alunos, de falar assim, não, eu li, pois é, não, calma, não falo nada, aí de, né, de um aluno, falou nossa, que me dava vontade de falar assim, minha filha, você é um boi lixo, sai, tá? né? Então, a gente fazia esse papel de escutar também e, e ouvir todas né, as reclamações e Desabafos dos alunos nas semanas, na semana, né? Que eles vinham com as entrevistas feitas ou parcialmente, ou abandonadas e tal, e vinham para a reunião contar para gente, né? O que, que eles viveram no WhatsApp durante a semana. E foi também bem importante, acabou que, que era isso, assim: a gente ficava, não, tal, tá, ouvia, discutia, dava pitaco, enfim. Foi legal essa parte também do, da nossa escuta, né? Essa, é, essa, dimensão, essa dimensão de ensino envolvida no projeto de vocês é muito legal, assim, da relação com os alunos e não, não, não acontece em todos os projetos que nós lidamos, né? A maioria dos projetos ligados à universidade, que a gente tem tem presença de alunos que ajudam, né? Mas acho que essa foi a entrevista, né, Amanda, que a gente mais sentiu essa relação de, de vocês com professoras, com alunos... Dos, repetindo os cursos de vocês e eles aprendendo com esse processo, como assim, o produto não são só os relatos, talvez mais do que os relatos seja essa relação de aprendizado, de formação deles, né, com pesquisadores, ou então como cidadão, sei lá. Mas muito com certeza, com certeza. Isso gente, não dá para documentar tanto, mas com certeza. Com certeza. Foi uma formação para a gente também, em relação a muita coisa, assim, né? como é que a gente... Primeiro, como é que a gente lida com esse universo online é, um bico? Né? Eu sei que foi uma pessoa que ficou muito no computador, mas essa pandemia foi estratosférica nesse aspecto. E a gente queria preservar a relação com os estudantes, queria não se sentirem alienados na universidade, porque a gente. Eu não sei como é que está o curso da letra da Camila, mas nas ciências sociais a gente está com taxa de evasão de mais de 50%. Os alunos estão indo embora. Então, não é um curso que já abre muitas portas para o né? perecídeos, opa? Então, é, essas foram... Assim, como é que a gente, a nossa identidade profissional também foi muito colocada em risco durante essa pandemia? O que é ser professora para as bolinhas do Google Meet? É, é uma experiência dura, sabe? No começo a gente não sentia tanto, mas depois de um ano... <risos> e esse projeto deu uma, deu uma vitalizada, assim, essa energia inicial que ajudou a gente a, a mais para frente, Ainda se valer dela, assim, olha, existem universos e potências possíveis, apesar de estarmos presos nas plataformas do Google. Sim. Não, com, com certeza, eu achei, assim, sensacional o projeto, porque é isso tudo, o relato que vocês trazem, ele é, ele é muito importante, o, o relato que está no site de como funcionou, né, todo esse processo entre vocês, entre os alunos, enfim, todos aprendendo ainda, né? Que eu acho que toda vez também que a gente pensa sobre esses projetos que estão sendo e quando a gente também realiza as entrevistas, também é um outro momento para todo mundo pensar o que foi feito, né? E, e aprender, enfim, mais uma vez. E, a gente então, mesmo, né, Amanda? É. Nosso roteirinho de entrevistas aqui, ele tem evoluído a cada entrevista que a gente faz, uhum. né, Amanda? Sim, não, totalmente. E só tenho a agradecer a vocês pela, pela entrevista, pelo projeto também. E, e confirmando assim, que vocês falaram que foi o único projeto do Acre, a gente também não achou mais nenhum é, projeto por aí com, com esse caráter, só o de vocês mesmo, por enquanto. Eu tenho uma última pergunta. Como que foi o nome? Como que vocês definiram as margens da pandemia? Gente, essa é uma história fenomenal pouco é. vocês perguntaram isso, porque ontem eu falei disso num congresso de antropologia da performance. O nome é da Camila, né? As margens da pandemia. Não, família, elas... o nome é, é meia meio. O relato de maternidades, acho que é seu. E as margens da pandemia, acho que é mil. E tem a polêmica da, da, da crase. A crase. A da Era isso que eu estava falando. Porque quando eu, ela me falou que era as margens da pandemia, e eu fui fazer. Eu, eu, eu, eu, sempre, né, eu gosto de desenhar enquanto estou em reunião, sempre os lados de cor. E eu peguei rabescando o mundo, que é super profissional, como vocês viram. E aí a Camila me falou: a crase está errada. Eu falei: mas não é que né não está falando sobre marginalidade, invisibilidade, né, pensando nessa antropologia, as margens do Estado, estava um pouco nessa pirra. Aí ela, ah, eu falei assim: ah, então é as margens da pandemia. Ela falou assim: não, mano as mães são as margens porque elas contêm a pandemia, porque elas fazem com que aquele fluxo não devaste aquilo que está por fora da, da própria pandemia. É a linha de frente, as margens ali. É isso que significa. É uma relação de continente e conteúdo, porque é isso que as mães são nessa pandemia. Ainda bem que temos uma mãe coordenando o projeto, porque eu, como só mãe de pet, não teria tirado a nossa casa. Eu acho incrível isso essa ideia é, é mais forte mas foi foi meio isso assim eu pensei não eu redigi no projeto né eu sou péssima de títulos não sei dar título para nada meus títulos são tudo assim bem burocrático sabe daí é, tinha esse relaxo maternidade eu nem lembro se era isso ou não sei que eu falei ai, não, peraí, vamos dar um, sei lá. Aí eu pus mar, as margens da pandemia, mas realmente nessa ideia das mães como quem segura as pontas, entendeu? Quem está ali é, circunscrevendo e dando um elo na, nas histórias, nas situações e tal. Então, ficou as margens da pandemia. né O projeto está as margens da pandemia sem crase. Daí a Ana fez com crase. E aí, já estava feito, tá, bota lá, vai. Vamos. E aí, a gente começou depois no site a revisar, e aí alguém. Que aí é isso, todo mundo tem a senha do site, né? Todo mundo que está no projeto tem a senha do site. Aí, alguém já passou, já botando na crase e tudo. Depois eu passei, tirei de algumas. Enfim, fica aí, né, essa, essa questão, tá? Eu acho Porque que as mães estão exatamente. Né? Quando, quando a gente colocou no coronarquivo Arquivo a primeira vez, ele tava com as margens com crase. Daí, quando eu recebi o artigo de vocês, eu vi que era sem crase. Daí eu falei, vou tirar a crase. Mas daí eu já não lembro muito bem qual que ficou. Se ficou com ou sem crase, <risos> depois a gente vê. Assim, nunca Olha, saberemos. eu acho que ficou os dois, tá? Porque é isso, assim, você tira de um lugar e passou o outro, entende? Então, fica meio os dois, que é isso. A mãe tá nesse... Entendi. Nesse lugar, um tanto quanto ambíguo na colocação dentro da sociedade. Ela está marginalizada, mas, ao mesmo tempo, é ela que sustenta tudo, entendeu? Então, então é isso. isso aí. Muito, ai, muito ai. bom. É, a gente hum. agradece muito. Vocês querem, antes da gente terminar a gravação, é, falar o nome das pessoas que participaram do projeto, não sei se pelo menos para ter registrado o nome dos alunos que participaram no final, fazer um agradecimento a eles. antes. Da gente ah, começar. eu estou com eles abertos aqui. É, bom, a gente teve a Aline Cristina Paiva de Oliveira e a Jéssica Matias, da Ciências Sociais, a Kate Rose, Albuquerque Pinheiro Melo, Natan de Lima, França e Robinilson de Oliveira Mota, da Letras, a Alana Miranda da Psicologia e o meu irmão Leandro Giovanni Defiore como o nosso webmaster, editor de som. Fundamentais tá. aí para esse projeto existir. Todos eles. Todos eles. Está ótimo. Os parabéns para vocês duas e para todas essas pessoas envolvidas no projeto. É, a gente agradece muito, não só eu e a Amanda, mas assim, em nome dos outros pesquisadores do Centro de Humanidades Digitais do Unicamp, do professor Tiago Nicodemo, E é isso. Hum.